É, eu tenho umas perguntas aqui, ó, por exemplo, ah, se eu penso em casar ou ter filhos. São perguntas não re, não relacionadas com política. Eu penso sim em casar e ter filhos, quero ter cataguirinhos. Eu nunca faria sexo e quero botar eles para estudar desde cedo, para eles serem engenheiros. <risos> Eles fariam Academia MBL? Ah, uh, fariam, fariam Academia MBL. Seu gosto musical. Cara, cada vez eu escuto uma coisa diferente. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Você arriscaria definir o meu gosto musical? Eu acho que você gosta de um misto de Game. anos 70 barra 80 com leve pitada de puta, puta. e músicas de abertura de anime que com vão tem, ter tem, tem algum tipo de... E isso acaba incluindo alguns... É. é. Bom, ela perguntou uma música preferida também que eu tenho mais escutado. Agora é a abertura do Chainsaw Man que é Kickback. Que você botou no seu Instagram que estão viciado nessa música. Exatamente refeição preferida. Cara, eu li quando eu era criança um livro que antes da batalha final, a galera se reunia numa casa pra comer um frango com um creme de milho. Que batalha Desde... final? Não, tipo... Ah, algum livro brasileiro. É, um, um livro que até um, um, um livro infantil que os heróis e tal, tava se reunindo e no final tem uma batalha e antes disso eles pararam numa casa pra comer um, um, um, um frango com creme de milho. Desde então eu tenho um, um, muito gosto por frango com creme Sério? de milho. Sério? Tipo, de vez ou outro peço um galeto lá, um, um arrozinho um frango com um creme de milho, eu gosto bastante. Banda Favorita? Puta, eu não tenho uma banda favorita. Hmm. A banda que eu mais decorei letras de música foi Cicem Fradal. Saiu. Mas hoje eu não escuto tanto, que eu, que eu não tô mais tão. Sim, eles não abriram um anime por enquanto. É, eles não tiveram nenhum anime. Cheguei a, a acompanhar um pouco do Sérgio, que, que, que era mais soft e tal, tinha um piano, etc e tal. Melhor música de anime em japonês e em português. Cara, em português, eu acho que é Dragon Ball GT. É, português, eu acho que é Dragon Ball GT. Em japonês, cara Eu gosto muito de Over the Top De One Piece Eu gosto muito De... de da, da abertura de Fire Force Eu gosto muito das aberturas De Mob Psycho, são muito boas eu gosto muito das aberturas de que mais? É, de Overlord, as aberturas de Overlord são muito boas. Tá tendo Yusha, né, do, do herói do escudo. A do... aquele triste lá da, da menininha que sai matando todo mundo do cabelo... Do cabelo... Roxo? Não, do cabelo vermelho. Bom, tem Mirai Nikki também, que tem a menina do cabelo... A abertura de Mirai Nikki eu gosto. Que fala de, basicamente com seu ataque japonês, numa velocidade impressionante, o nome de todos os deuses gregos. Mas eu tô esquecendo aquele que é... Lilium. Isso, Lilium. Mas não é esse o nome do anime. Isso, é o Fenlight, Isso, é o Fenlight o nome do anime. Gosto bastante também. Quais apelidos você teve ao longo da vida? Cara, Quindim, Quinta-feira, Kinder Ovo. É... Que merda. Que mochito. Que moxito, É... Cata catapiroca, catacoquinho É, o cata é, serve pra qualquer coisa, né, cara? É foda. Pra troca, né? Não, pra trocar. O que você daria de presente pra alguém que amasse muito? Daria... Eu daria um... Uma camisinha, né? Porque o cara amassa muito. É, <risos> <risos> a gente tentando qualificar esse programa pra ir pra rádio Estamos avançando muito Só acho que pra dar essa subida A gente chama um deputado federal pra fazer isso, né? É... Pô, Zóber, gente, ele tá aqui respondendo perguntas E ainda faltam cinco pessoas pra gente ver a Dilma Rousseff pra bater a meta Entrem no clube, galera Não é todo dia que vocês têm ele aqui, pô Qual o seu pior defeito? Qual que é o meu pior defeito? Eu sou você... muito perfeccionista ah, Você é altí. <risos> Qual é sua frase e o ditado favorito? Eu gosto muito e eu acho que se encaixa muito para os tempos que nós estamos vivendo, da frase do Montesquieu, que é o... Eu prefiro morrer do que perder a vida! Eu gosto muito desse. Hum. Acha que existe vida inteligente em outros planetas? Cara, eu acho que existe. Eu acho que tem aliens, cara, não é possível. O universo é muito grande para não ter aliens. É, eu também acho, que mas eles também teriam vindo aqui já. Eu não sei, não sabe o nível tecnológico deles. Às vezes os aliens estão lá, mano, Não numa foice, lá num canavial. É... Mano, ele não sabe. Faculdade, faço faculdade de direito, devo me formar nesse ano. Anime no ano, na minha opinião, Chains All Man. O futuro é show. O futuro é pica! O futuro é pica! Jogando quais jogos no momento? Dota e COD e Hearthstone. Parte favorita de Jojo. Puta, difícil essa, hein? Acho que Stardust, Stardust Crusaders, vai. Menos polêmico. Meu time de futebol favorito é o Grande Primavera de Deatuba. É... Se eu já fiquei com o Arthur, não. não com Arthur. Cuidado. A <risos> é... sabe quando o Arthur ele fica tarado, cara. Qualquer coisa serve. Onde está o cu? Qual seria a sua profissão se não fosse política? Acho que é... de isqueiro. Tem vontade de aprender a tocar algum instrumento musical? Cara, eu tocava Glockenspiel, eu tocava... Não, percussão, né, bumbo, prato. Mas faz muito tempo que eu não treino nada. O melhor deck de Hearthstone é o um deck de Warlock de isso Estudar pra concurso público eu nunca estudei, só estudei pra faculdade. E é isso. Muito obrigado pelas perguntas. O futuro é pica. O capeta já